Hoje, a Sandra, antes de ontem, ou ontem, desculpem, eu tô realmente fora do tempo humano, mas ok, eu prometo me centrar aqui, é, ela me falou uma coisa que tocou muito no meu coração e me veio como inspiração também, um dia antes à noite, olha como a gente tava, nem um dia antes, acho que foi no mesmo dia, a gente pensou junto, e veio sobre como as pessoas profundamente se sentem perdidas, nossa Conta um pouquinho sobre isso, sobre a falta de clareza do propósito. É, é o que me veio foi né, conversando com algumas pessoas, especialmente com uma pessoa que eu encontrei que eu não conhecia praticamente. É, as pessoas têm, é, que eu sinto, né? Todos nós, eu não falo das pessoas que eu me incluo, assim, no sentido sim, de fazer sim. parte. do nos incluímos nessa. É, apesar de, é, em algumas coisas, né, a gente faz um pouco já diferente, mas é, como às vezes a gente está tão desconectado é, de quem nós somos, Exato. o que a gente está fazendo com assim, né? Exato. Eu fiquei muito focada com, com, com essa conversa, né? porque em algum momento eu acredito, todos nós, nunca, não tivemos dúvida, né? A, a gente fluía como se fosse assim, um barco, o, o vento soprando na vela. Uhum. E a gente ia. E, e, e tem um momento que a gente começa a questionar o que, que a gente está fazendo aqui, o que, que é. E às vezes a gente eleva isso numa boa... É, se conecta com coisas é, interessantes, estuda, aprende um monte de coisa, é, muitas vezes conhece muito para entender um pouco o que está se o que é aquilo, o que mais faz, faz mais sentido. né? Às vezes descobre que um pedacinho de cada e faz sentido uma coisa só, mas um monte de coisas, e acaba sendo né, acaba esse o caminho. Mas pois todo esse processo é, tem uma, como se fosse, uma, uma cultura. É. Eu chamar, né? uhum. E aí eu, eu tomei um susto, porque, nossa, a gente se conecta mesmo. Isso. Às vezes é, a gente passa por uma situação ou, na vida né, mais desafiadora, ou, ou, uma tristeza, uma situação difícil, e parece que aquilo que a gente no fundo, no fundo do nosso coração, do nosso eu verdadeiro, a gente sabe que a gente é, né, a conexão divina que a gente é, a criação, a gente é o criador, a gente é tudo. Parece que a gente, que a gente separa. gente não, não, ó, cada um para o seu lado, hein? Uhum. fica para lá, e aí a gente fica desconecta e não quer mais papo com esse Deus seja lá o que for, que a gente chama de Deus, né? Então eu fiquei assim, é, senti muito, né? Aí, eu não sei se eu estou desconectando. Eu nosso propósito. O que a gente está fazendo aqui? E começa a perguntar das é, coisas materiais. Né? Ah, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estudei, ou eu estudei, eu trabalhei, eu não trabalhei, eu estou entendendo muito. Não é é isso, é isso, é isso. E, e por que, que você acha que. Gente, desculpa, eu tô toda borrada porque hoje eu só chorei de emoção. Eu acordei já chorando de emoção. Tem dia que eu não choro o dia inteiro. Fico feliz com o passarinho que passa na minha frente. Ai, sei lá, gente, é cada coisa. Chorei porque eu falei com meu corpo. Depois eu conto essa para vocês que tem a ver com a conversa de hoje mas é, por que que você acha que isso acontece Sam? esse momento de desconecto ah eu eu reaprendi eu li em algum lugar mas na hora do vamos ver eu não lembro na hora do vamos ver eu pergunto para alguém e aí tô conseguindo sendo que é tão difícil para as pessoas se autovalidar nesse processo que eu estou conseguindo eu não sei que eu tô é. Marise, olha, eu acho que tem a ver com uma programação que a gente vem tá seguindo há muito tempo. Uhum. Então, a gente acreditou tanto tempo nessa descrição, né? E isso acaba falando mais forte nessa programação. E aí, é, ao mesmo tempo, a gente também não não se aplica no sentido investir, em estar mais conectado, em estar mais alinhado, né? A gente uhum. é, é, é como se a gente deixasse a vida passar, uhum. o, vai deixando o uma hora é, fica muito distante. Então, quando a gente em algum momento aprendeu, sentiu e se conectou uhum. é, às vezes a gente não, não continuou naquilo, a gente Sim. deixou aquilo meio que perder. Por uma questão de, de estar muito programado a não fazer isso, né? Uhum. Como um hábito, como um hábito. para você criar um hábito ou modificar um hábito, isso. leva tanto tempo. Às vezes, uma vida inteira você tem que ficar ali. Tem coisas leva. que você tem que tomar conta a vida toda, né? para ali fazer. Então, é mais fácil, pra é mais difícil, dependendo do é, é tão é, maravilhoso quando a gente se conecta e isso não, não, não faz de, não importa como, cada um pode ser dentro de uma igreja, numa oração pode ser na sua cama né? pode ser ouvindo um bruta é, a gente tá, pode se conectar e voltar mas eu acho que a gente vai deixando isso furar mas está tudo, ah, então está funcionando deixa eu fazer outra coisa uhum. e não tem é aquela aquela comissão, porque a gente precisa ir se aprofundando. A gente precisa ir se aprofundando e, e aprendendo mais, porque vai tirando muita camada de coisa que a gente acumulou. dessas essas Exatamente. crenças. Né? Uhum. Então, eu, eu vejo por aí um pouco. né Pode ter outras coisas, mas... Não, é isso. <risos> Você acertou, é maravilhoso. Óbvio que é só isso. Nossa, só. É. E tem uma outra coisa muito legal, porque como as pessoas se veem separadas, individualizadas, elas acham que elas têm um propósito é? bem diferente. Assim. E é muito legal quando a mentoria fala, olha, o único propósito de vocês terem reencarnado na Terra é para vocês mergulharem em quem vocês são, se alinhando no amor incondicional. É só... Então, de novo, não importa, e a mesma mensagem que foi passada na, no nosso último vídeo, é, não importa o que você vai fazer, qual é o personagem que você vai escolher, não importa. Se você tiver tudo alinhado, você já vai estar condizente com um papel transformador aqui nesse mundo. Não importa o que você vai fazer, tá? porque qualquer coisa que você for... É, Fazer com amor, é, você já vai ser um grande agente de transformação regenerativo. Então, o conselho é, não tenham medo do que vocês precisam experimentar. Ai, mas eu quero mil coisas. Escolha uma, pelo amor de Deus, para todo o seu fluxo energético se concentrar e você fluir no magnetismo para trazer essa realidade, porque você é Deus em ação, lembra? Ai, não sei se eu vou conseguir. Isso não existe de novo, para com isso. Tá? É muito tempo em nesses questionamentos. Não sei, só faça, escolha uma coisa de cada vez, porque, na verdade, no final das contas, você pode fazer tudo. Você pode ser é, jornalista, terapeuta, bailarino, cantor, uh, musicista, o que você quiser, você faz o que você quiser. O que você quiser, programador, não sei o quê, marqueteiro, o que você... É, não importa se você tiver uma intenção de amor você vai estar totalmente alinhado você não vai se perder tá? então assim é, não confundam o propósito de evolução do seu ser com os papéis da sociedade com os cargos que existem aqui porque não importa o que você faça se você tiver um amor vai ser uma construção vai ser uma plantação formidável. Né? Ela começa pequenininho e ela vai nessa crescente, nessa expansão. Então, quando a gente se sente perdido, é porque nós nos desconectamos dessa verdade. Nossa, eu não sei para aprender a amar. Hum, mas é minha vida humana, meu setor, é o setor de trabalho, o setor amoroso, o setor blá blá blá, charada, tá, legal. Se eu não giro essa roda, eu não tenho. Se eu não emano, eu não vou ter. Se eu ficar sentado esperando o grande amor da vida, esperando a chamar, eu vou esperar, com aquela sensação. Eu não vou nada. Zero, desculpa, gente, zero. Mas se você tiver a certeza que é o teu campo que está ressoando o tempo inteiro, você vai ter exatamente... Eu estou vendo muitos encontros de chamas gêmeas. Oi, contra pares tá acontecendo. Tá? Por atração vibracional. Não foi que se encontraram aqui na rede social. Não, gente. Atração real de quase a pessoa bater na tua porta. Ei, tudo bem? Aí você... Meu Deus do céu. Está rolando com um monte de gente. Perto de mim. Eu estou vendo acontecer. Um monte, eu não tô falando de dois, três, eu tô falando mais de onze pessoas, tá? Tá rolando. E assim acontece com o serviço também, de pessoas. E eu tô falando de, de alinhamento vibracional, que se você tá num ponto amoroso, eu estou aqui, eu só preciso fazer uma escolha, você traz para você. É, teve uma pessoa que tava há anos sem trabalhar, não sei o que e tal, e eu vi no campo dela que ela estava fazendo esse trabalho ela não queria, ela tinha um medo e aí a gente cutucou, cutucou, cutucou a bichinha tava gritando lá, eu, quero, eu, quero, eu, quero. E eu agora, Maria, estourou tudo gente, o telefone dela tocou no dia seguinte, eu juro e se ela assistir esse vídeo, ela vai escrever, vai comentar fui eu, real, <risos> história verdadeira mais uma outra história que eu adoro contar nos atendimentos uma senhora queria mudar, fofa, ela vai assistir, eu tenho certeza Quero mudar, quero ficar perto da minha filha, não sei o quê. Só que ela tinha várias coisas. Tinha salão de cabeleireiro, tinha apartamento. Ela tinha uma condição que a mãe dela deixou pra ela. Poxa, eu vou ter que mudar tudo. Ela vai ter que mudar de cidade e tal. É difícil, né? Vender tudo. Eu falei... Oi? Se você quiser, você vende tudo amanhã. Ela é? <risos> eu falei, é? Gente, em uma semana... Ela passou o ponto do salão de 40 anos, sei lá, mais anos. Ela alugou lá a casa, apartamento. Ela tinha uma loja também que ela foi, foi... Vendeu todos os móveis que tinham dentro do salão. Só sobrou, acho que, dois móveis lá. Ela falou inacreditável. E a casa que ela gostava, na rua da filha, que tinha uma pessoa morando lá, que sempre alugou, vagou na semana que ela decidiu ir. Lindo, né? É. E aí eu preciso provar mais alguma coisa para vocês? Não <risos> Não Mas tem que vir do fundo da tua alma, gente É sério Então não confundam o fazer das coisas humanas Com o teu propósito de espírito você só veio ser amor, você veio viver alinhado, você não veio gritar com os outros, você não veio fazer mal para ninguém nem para si, você veio se alimentar certinho, você veio falar as coisas certas para si e para os outros, você veio ser compreensível, você veio ser uma pessoa apaixonante, que sabe ouvir, que não escuta já com Ué, porque a é é outra está falando. Não, você aprende a ouvir, você aprende a não sujar o planeta, você aprende a reciclar o teu você aprende a produzir outro tipo de material, você veio para evoluir, viver em comunhão com essa natureza tão linda, porque esse planeta é fantástico. É só isso que você tem que fazer. Agora, o resto é segundo plano. O que, que eu vou fazer? Você é médico? Quero casar? Não quero casar? Quero virar monge do tibet. Tanto faz. Desde que você faça com amor. É só isso. Então, se você está confuso ou principalmente está se confundindo por conta dos seus familiares, ou dos seus amigos, ou do que a sociedade está te apresentando, para, para, porque a confusão é falta de apoio. Então volte no amor, vocês têm exercícios o suficiente disponíveis, e não adianta a gente falar, ah, não tem dinheiro para curso, a gente tem curso até de 10 reais no Udemy, e bons, com mestres bons, com caras bons, de verdade está 26, 10. E sem isso no próprio YouTube. Porque todas essas informações de novo se encontram aqui dentro. Está em você. Agora eu pergunto: alguma dúvida em relação ao propósito? Será que temos, Sandra? Pois é, Marise, é, é tão bacana, né? Porque. É, a, a humanidade vem mudando essa energia né? e mesmo Bem. as pessoas que tiveram, é, essas conexões né, de uma, uma vida mais difícil e, e até de desamor é isso, né? isso. Fala, né? que a pessoa, poxa, mas eu passei por tanta coisa desde que eu nasci tudo. mas é, e esse é o propósito mesmo, isso que a gente precisa voltar a lembrar e isso aqui, que a gente é amor, que um tem, mesmo que você esteja numa ilha, né, de gente que você acha que não tem. Tem também, mas podem estar mais distantes. Está escondido. Escondidas. Só sendo. É. Só sendo aquilo. Você está dando um, né, um exemplo, assim, você está mostrando que as outras pessoas podem ser também. Exato. É, assim. é possível. É. O é, é, é, quanto né esse pontinho que somos nós? Aí se conecta com o outro, aí se conecta com o outro, o outro se então vira realmente uma rede. E, e como a Maria falou, como você falou, é, a gente, se está difícil, houve as leituras da Carta de Cristo, só aquilo ali, é. né, as afirmações de São Irmãs, faz um. Sei lá, eu não vou nem dizer para fazer um mês, uma, um, um ano. Faz três dias. Isso. Às vezes, uma vez que você vai dar, uhum. vai fazer uma, uma uhum. mexeção. Vai. E você vai começar a andar naquele lugar que é seu, foi. É é é vai abrindo vai abrindo, exatamente. Uhum. E aí você vai conhecendo os muros de resistência que tem em você. Gente, de verdade, assim, a Sandra falou uma coisa linda. Às vezes, uma vez, eu, eu vou ser muito honesta com vocês. Eu li a uh, cartas de Cristo. Essa é a terceira vez que eu tô, que eu tô lendo. Mas eu lembrava de cada vírgula do que tinha que nada era novo. Quando eu peguei a segunda vez, eu até tava meio, meio arrogante assim, né? E aí eu senti agora toda, olha, por que que você está mandando de novo? Eles falaram, porque você vai trabalhar com esse livro eu falei uh -huh, tá bom ótimo aí vinha ele solar a gente sabe que você sabe Marise mas agora você vai levar para outras regiões do seu ser ah assim não fica tranquila porque eu ficava me sentindo mal por não querer ler de novo porque eu lia com 100% de atenção eu sou daquela que lê sei lá quando eu li o segredo que é, é mais voltado para coisas materiais né? eu era novinha eu queria conquistar o mundo queria ter mansão ah é boba e aí, eu. Gente, era impressionante. Eu li o segredo, assim, o meu telefone tocava, era um emprego. Muito louco. Eu, caramba! Meu Deus do céu, o que está que acontecendo comigo? Tudo que eu pensava, eu sonhava com um carrinho, meu sonho era, era ter, porque eu não tinha, né? Não tinha, gente. Cada coisa por não ter, não tinha. Vinha de um padrão de escassez monstruoso. E aí, eu lia, não sei o que, pensa, e eu pensava com força, pá! E de repente eu tava com o mesmo carro que eu pensei, depois de uma semana, e eu, não é possível, cara, como assim? E eu, peraí, então eu vou aumentar esse negócio, eu vou aumentar esse salário. Eu aumentava, passava três meses, eu tava com aquele salário, eu falei, não é possível, cara, eu sou muito poderosa. É criança, né, muito engraçado. E aí, assim, brinquei muito com isso. É, por que que eu tô falando isso? Se você colocar atenção e não desespero em terminar o livro, porque eu sei que vocês sentem isso, a gente tem sede, né, a gente quer experimentar, que é isso, que é aquilo, que é aquilo, parece um vigerinho. né? Gente, mas para porque tem tudo num lugar só, claro, depois você vai querer brincar, vai querer bailar, né? Em outras coisas é importante sempre seguir em frente, né? Mas se você parar em um, uma simples frase, e você processar aquilo, sabe, parar. E... Eu meditei na primeira vez que eu li esse livro inteiro. Cada capítulo eu parava e vinha o Sananda falei, tá louco que esse cara tá aqui. Eu tava grávida de oito meses. Ele, ele tá aqui mesmo, cara, ele tá aqui. E ele me levava pra passear, para me trazer ensinamentos de cada capítulo. Eu falei, nunca vou contar isso pra ninguém, né? tá no armário, que vergonha, não vou falar, vão achar que eu me virutei, né, e ele ria de mim, aí ele limpava esses pensamentos, quantas crenças de medo, não é, não é? Falava. e aí foi indo, indo, então eles pedem pra gente respirar, seja uma palavra, que eu bati o olho, consci... uma frase, né, quer dizer, consciência, conhecimento, intenção, o que que é isso? O que, que isso quer dizer intenção? Se eu começar a trabalhar a minha intenção em cada movimento do dia a dia no amor, será que eu não vou me refazer só nesse amor? Porque se todos os dias eu acumulo essa intenção, será que eu não vou ser só essa intenção alinhada no meu eu? E acabou, fecho o livro, não precisa mais ler. É a intenção... A intenção da escolha do seu propósito você vai aprender a amar é só isso. E aí, pensando nisso, nessa tem uma parte, até acho que na página 188 do Cartas de Cristo que eles falam do estado do ser antes da criação, consciência, conhecimento em estado de equilíbrio. Porque você imagina se hoje você acredita que você tem inúmeros problemas por conta. Da rodinha kármica e de outras rodas galáxias, das outras galáxias. É, e se você voltasse para esse núcleo? Ah, é possível? É, ele está em você. E, e aí eles sugerem para a gente fazer esse exercício de ir para esse núcleo, como se você fosse desfazendo teu corpo e levando. E até ia dizer, Sam, você quer conduzir? A gente faz junto? Como que você quer fazer? Ela Tudo já, indo. Ela já <risos> tá indo, eu tô vendo. Então, então vamos, Sam. Deixa eu aumentar a música aqui. Quero agradecer a toda a equipe que se encontra aqui. Agradecer também de Yoronashi que está fazendo a guarda, e o encaminhamento na transmutação de energias negativas e almas que não precisam mais estar aqui, de todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. Porque é chegado o momento de estar no fonte, então procurem se conectar. Com essa semente do amor incondicional que se encontra em nós. Procure relaxar todo o seu corpo e respirações simples. Eu vou deixar a Sandra intuir toda a onda dourada que está vindo para todos nós. E com cada vez mais leveza, imagine expandindo esse corpo físico como se fosse um invólucro como se ele começasse a descolar a de você. solte essas partes da sua imaginação como se elas fossem ficando transparentes e vai permitindo que você o seu núcleo de luz faça presente agora apenas um núcleo de luz e flutua e acelere tão leve que se torna tudo sem foco apenas uma consciência das Mem universo, sinta que você está além uma energia, uma consciência e faz parte desse todo e vai tá presentendo e apenas ter o que não sinto a perceber que neste espaço aparentemente vazio que é você, você simplesmente é cada galáxia deste universo e de outros universos. Você é a inteligência planetária de cada fase que os planetas passam. De que você é a inteligência amorosa e criadora que cria corpos para poder experienciar situações. Que você é tão tudo e nada, que se enxerga em cada partícula, espalhada por toda a infinitude universal. E neste vazio, todo preenchido, voltem a atenção para os seus corpos físicos e percebo que a própria energia dele está expandida, como se a sua aura estivesse dilatada. Quanto mais vocês realizarem este exercício, mais dilatação vai ocorrer de forma material também e quanto mais fizer, mas vocês constatarão a verdade que os problemas não existem. Respirem esta verdade e mantenham a sua visão multidimensional no seu corpo humano, porque estes irmãos e irmãs que vivem num consenso de propósito dentro de vocês, trabalhando a favor de vocês, sempre souberam do que fora falado aqui, mas quem se esqueceu foi vocês respire e abra os olhos subitamente mantendo a dilatação, por favor tá tudo bem? tudo vai voltar, né? mas estão falando aqui, quem disse que tem que voltar? não temos que voltar. Turma, negócio seguinte. Estão pedindo para a gente fazer algumas comunicações, algumas. Algum, a sentir, vai. Sentir é uma comunicação. Falei que eu encostei aqui na calça. Engafi, Bom, a gente não é só da Terra, nós temos muitos familiares estelares por aí. Eu, assim, tem outras galáxias, tem outros planetas, mas vamos por partes, né? E hoje estão pedindo pra gente fazer, só para vocês sentirem a vibração desses irmãos, desses lugares que a gente namorou, dessas pessoas que estão trabalhando ao favor da Terra e da expansão da consciência, que é Lira, Andrômeda, Sirius, Pleiades, Órion e Arcturus, né? Eu vou deixar os Arcturianos que eles me deram a permissão de passar alguns símbolos para vocês ficarem visualizando, tá? Mas independente dos símbolos, qualquer um desses, se você falar em nome da fonte criadora, juntamente com o meu mentor espiritual, eu escolho estar com essa equipe que está trabalhando no avanço de regeneração aqui da Terra. Aí você diz o um nome do qual vocês se afinizam, muita gente se afiniza com o Sirius. Ah, meu Marisa, está falando de ah, é, você é também, hein? você é extraterreno, você não é daqui. Né? Você está se achando humano? Você não é, desculpa. Você está, e não desvalorizando, né? É, a, a humanidade de ser, que é tão precioso estar aqui. Então, vou começar com Lira. Vou pedir só para vocês sentirem, e aí vou depois pegar aqui o, o relato da própria Sandra e eu também, porque conscientemente conscientemente eu fiz comunicações só com três deles assim diretamente três de, desses desses planetas o restante foi inconsciente então vamos começar pedi para vocês fecharem os olhos a gente já está bem escondido bem ampliado então só fechar os olhos irmãos de Lira eu agradeço imensamente o trabalho que vocês têm feito e agradeço também por ser um canal aqui. Por favor, que através da fonte criadora nós possamos sentir de forma expansiva a energia, a qualidade de energia que vocês estão trabalhando aqui na Terra. Irmãos, irmãs, por favor, coloquem as mãos com as palmas, com a palma da mão para cima, por favor. E receba. Primeiramente, começa com suas mãos. num setor específico, todos nós, cada planeta, setorizado, imbuído um de departamentos detalhados em campos que, se eu fosse explicar por hora, seria um tanto incompreensível todos vocês, mas em conjunto com a hoste ascensionada, trabalhamos na abertura de seus portais, que fica na região direito É um trabalho extenso. Porque não depende apenas do nosso trabalho. É a chama viva do querer emitindo a frequência de solicitação. E daí sim nós começamos a realizar o trabalho de abertura. São camadas extensas de seus erros. É como se buscasse vocês no fundo do poço. E começamos de forma gradativa, emitindo sinais frequenciais. que vocês encontrem a saída do lugar criado para vocês. Então nós ajudamos a você entender que a casca não é uma prisão, que na verdade a casca é um dom de manifestação. Este é um dos departamentos que trabalhamos em conjunto em dimensões inimagináveis. E percebam que não afetamos apenas seus corpos humanos, mas suas múltiplas camadas de ser Cada dimensão que vocês ainda se encontram. Irmãos andromedranos, eu agradeço a presença e me coloco em disposição para que nós possamos sentir a sua energia, a energia de todos vocês. Saudações. Gostaria de sugestionar para colocarem suas mãos no meio de suas sobrancelhas. Este é o pulsar da visão de leitura de tudo que você foi, de tudo que você é e fazemos o trabalho de forma também minuciosa para que vocês não colapsem na revelação das próprias atitudes do passado motivo pelo qual a maioria não se lembra a maioria nem tem o direito de se lembrar para não desarranjar o plano atual então meus queridos não apressem o passo porque se você disser sim em conjunto com o conselho carne, em conjunto com seu grau de consciência, vamos criando revelações como se fossem repentes como se fossem grandes esclarecimentos, mas que na verdade sempre esteve lá. Que aos poucos vai sendo revelado. É claro que funciona quando vocês se dizem, eu dou conta. mas quando você escolhe dizer eu dou conta eu estou pronto eu sou capaz inicia uma construção criando inclusive uma data específica para que vocês de fato deem conta porque nós temos consciência de que não e de que poderia ferir o teu passado se fosse revelado então irmãos nós sabemos o que estamos fazendo. Limpem os seus sentimentos. Com o mínimo básico que está sendo passado aqui. Depois é depois. Porque já com o mínimo básico. Vocês já se tornam em parte regenerados. já estamos aqui. Gostaríamos que vocês apenas sentissem em sua face, em seus homens, a nossa modulação frequencial. Nós estamos trabalhando no resgate à sutileza de quem vocês são. É o resgate ao anjo que vocês são. Vocês sentem até a impressão de uma asa se abrir. Podem criar suas asas energéticas. Não há problema. É a sutileza angelical. É o pisar com defesa. É encontrar a força de si neste lugar. Elevando seus corpos de uma era primitiva. Para um estado intelectual mais utilizado ainda. Sem tantos, como vocês chamam de trânsito sutil como sombra é uma construção também cada nível de percepção talvez até estejamos indo rápido demais aqui mas vocês precisam desta informação para os acontecimentos que se deram eu não estou querendo alarmar Apenas dizer que vocês podem estar prontos, sutis, conscientes de si, ao menos em partes, para amar a grande transformação que vem no sutil, na sua forma gêmea e sendo humano. Saudações, eu sou Hária de Orion e também estou aqui para manifestar uma energia um pouco mais elétrica, dando o preparo para a próxima energia dos irmãos arquitorianos. Também trabalhamos, assim como os arquitorianos, em bases extremas daquilo que vocês chamam de subconsciente e inconsciente e consciência mas que na verdade é um resumo daquilo tudo que vocês foram realizamos cirurgias igual as cirurgias que vocês têm no planeta Terra as cirurgias cerebrais é igual cirurgias viscerais igual realizamos em qualquer parte do corpo, assim como os actoreanos transmutando e criando novos canais de possibilidade de assimilação transmutamos é o nosso trabalho para que vocês fiquem receptivos a próxima etapa eu não estou apenas neste último milênio aqui ajudando a vocês eu estou há mais de 22 mil anos ajudando vocês e revelo uma autorização da Confederação Prática. que vocês estão indo muito bem. Saudações. Eu sou a Senhora Arquituros, juntamente com o Senhor Arquituros. de padrões renováveis que conduzem a um novo regimento evolutivo em seus DNA. foram íons armazenando estudando a mesma experiência que vocês viveram em nós armazenando dados para realizar downloads de alinhamento em todos vocês. Inspiramos muitos canais da Terra onde a grande maioria já viveu em arquitetura com codificações. Mas por favor, não se prenda a elas caso sinta de relembrar como funciona basta apenas chamar por nós que vamos te realocar para nosso local de atendimento por assim dizer e realizamos as efetivas modificações de uma forma gradativa respeitosa e carinhosa. Todos vocês já estiveram famoso, consciente ou não consciente. Eu tenho muitos familiares que vão assistir este vídeo. Aliás, né? inclusive por estes dias. Conversei pessoalmente com esta minha filha. Nós também sentimos a falta da presença de vocês. Porque quando um familiar está desperto, todos nós nos comunicamos, mas quando ele dorme, nós sentimos saudades. Mas não a saudade que existe na Terra. É outra saudade. Então recebam as codificações através de nós. Aqui e agora. E depois os canais vão mostrar os símbolos para vocês. Apenas para praticar. Sozinhos. Mas lembrem-se, basta chamar por nós. Queiram se perdoar, irmãos. Queiram transpor esta barreira de se condenar para se conectar. você é a mistura dos dois, senão você não existiria, se liberte desta guerra, porque nenhuma coisa nem outra, é o. e quero agradecer. vocês que escolheram estar em sintonia com a nova terra, com muito amor agradecemos em nome de todo o conselho arquitoriano, comunicação verdadeira, efetiva, sincera Pronto. Deixa eu pegar os símbolos aqui rapidinho Pra gente já sair Que a gente precisa ir né? Nossa Que bom que eles aterram rápido Sentiu, Sam, -se a eletricidade? Nossa Nossa, foi muito bom Tudo Sim. Gente Esse símbolo que vocês estão vendo É o do alto perdão Se chama Kalishman, Kalishman, Kalishman. Para quem quiser meditar, está aqui sempre pedindo em nome da fonte criadora, como eles falam. Ah, vou deixar um tempinho aqui. E o segundo símbolo. Estou indo direto aqui, mas vocês só chamam primeiro pelos Arcturianos, tá bom? Devish, Anesh... Devish, Anesh, Devish, Anesh, é a conexão com o seu divino, né? para fortalecer, para deixar ele um tempinho aqui, Devish, Anesh, vocês podem ficar olhando para o símbolo, traz um efeito muito forte, né? te conecta rapidamente, e por fim, que é isso aqui, ó, o tema lixo tema lixo tema lixo Só olha um pouquinho para ele, já já eu mostro o nome. Esse aqui é o equilíbrio entre o feminino e o masculino. Olha que forte que é. Tem símbolos de outros níveis, arcturianos que eu olho ou até vomito. Pra vocês terem uma ideia do quanto é intenso. E é físico nessa? Né, Você está sentindo que é uma energia física, né? Ó? Tema lixo. Muito forte. Quem quiser estudar, como eu falei, tem cursos ótimos e, e super em conta, que eles vão explicar que você tem que ancorar primeiro o Arcturians e toda uma sequência, tá? Mas, ó, gente, é, é símbolo para Dedéu. Se eu for mostrar tudo aqui para vocês, ó, tem vários níveis e vale muito a pena, tá? Para quem sentir é, o chamado, né? no sentido não quer dizer nada que você pode chamar por eles e, e eles vão estar com você né? imediatamente é né? como eles falaram Sam muito obrigada de verdade que que foi isso